Olá pessoal, nessa playlist nós vamos falar sobre testes não paramétricos, ok? É, nós vamos aprender o quanto que a gente utiliza esses testes não paramétricos e em todas as aulas a gente sempre vai mostrar como que a gente resolveria o problema de usar uma técnica frequentista é, e como que seria né, utilizando uma técnica não paramétrica. Tudo isso lá no R, né? ou seja, a gente vai aprender sobre estatística não paramétrica, né? E de brinde, vamos dizer assim, a gente ainda vai ver como que a gente consegue fazer aí cada um desses testes na análise frequentista. É, então aqui dentro dessa playlist eu vou colocar vários e vários tipos de casos quando a gente tem apenas duas amostras dependentes, duas amostras independentes, como que fica a questão da correlação, né, análise de variância e por aí vai. A gente vai aprender vários testes não paramétricos nessa playlist. É, para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, pessoal, compartilhe os vídeos aí com os colegas. Fala, olha, oh, tem um canal muito legal do Alcinei, tem várias aulas de estatística, inteligência artificial, visão computacional, né? Divulga o trabalho da gente para o canal crescer, para a gente ficar aí animadinho aí para produzir novos materiais, tudo bem? É, então é isso, pessoal. Até a próxima aula.